porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração,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 E de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel. Depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar? Queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos celebrando a festa da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. E o que podemos aprender com isto? para conc concretizarmos melhor a nossa caminhada cristã. Vejamos algumas circunstâncias que se apresentam nesta narrativa do Evangelho que acabamos de escutar, que fala desse episódio da visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. E daí nós podemos tirar algumas lições para nossa vida. Primeiramente... O anjo Gabriel não ordena que Maria vá ajudar a sua prima. Ele apenas informa sobre esta circunstância. Vocês perceberam isso no texto? Ali o anjo não está falando nada para Maria. Ó, oh, larga de fazer o que você está fazendo. Vai lá ajudar a tua prima, que está grávida, mas é idosa. Vai lá, não falou nada disso. Maria sabe... Que Deus não enviaria o mensageiro apenas para lhe deixar ao par da última fofoca do dia. Sempre que Deus se comunica, ele espera uma ação. Ele não fala claramente o que ele quer, ele demonstra uma situação. Agora a resposta, a ação A esta situação Deus espera a nossa criatividade Então Foi o que Maria fez Ela percebeu Uma situação Uma dificuldade dentro desta situação Que era a sua prima Isabel Idosa, estava grávida Então ela se colocou a sua ação foi se colocar à disposição dela. Então ela deu uma resposta a Deus. Deu uma resposta a Deus. Aquilo que Deus esperava. Então podemos aprender com Maria, que se sentirmos uma inspiração divina, não devemos tardar e colocar as nossas mãos à obra, mesmo que requeira muitos sacrifícios, como foi no caso de Maria, a sua viagem de Nazaré para Judá. Então, sentindo no coração o desejo de fazer alguma coisa por alguma pessoa, largo o que estou fazendo e vou fazer aquilo que Deus está fazendo suscitar no meu coração. Outra circunstância que nós percebemos nesse texto do evangelho de hoje É o fato de que Maria foi apressadamente à casa de Isabel Não foi contando os passos E ela não perdeu tempo, ela não parou pelo meio do caminho Para conversar com as comadres Ou para ver as ofertas das lojas Ou para ver o vestidinho bonitinho Ou para ver o sapatinho da moda não, ela foi apressadamente para chegar justamente à casa da sua prima Mesmo lidando com seus próprios problemas Pensa que a vida de Maria estava fácil Naquela ocasião que ela ficou sabendo que a sua prima estava grávida Não, estava muito complicado a vida de Maria Primeiro ela estava grávida e a partir daquilo ali estava em jogo o seu relacionamento com José Que com certeza ele ficaria abalado quando soubesse dessa história E com certeza Maria estava com a cabeça saindo fumaça de como que ela ia explicar para explicar José que ela estava grávida se ela nem tinha se deitado com ele, como que ela ficou grávida? Então, a vida de Maria estava numa confusão. Olha o que Deus fez com aquela jovem. E a vida dela estava assim, realmente num, como um mar agitado por uma tempestade. Mas o que ela fez? Ela deixou tudo e foi servir a sua prima. Mesmo, mesmo no meio daquela situação difícil pela qual ela estava passando. Podemos aprender duas coisas com essa atitude de Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Maria coloca a necessidade dos outros acima de suas próprias necessidades. Para ela, naquele momento, não interessava o que ela ia ali explicar para José... Como ela ia conversar com José, como que ela ia administrar aquele conflito que com certeza iria surgir depois que ela falasse para José. Não, aquilo ali ficou para depois. Agora, prioridade é minha prima que eu vou socorrer. Prioridade é Isabel, que eu quero prestar o meu serviço. E assim foi e assim se fez. E ela também, uma outra coisa que nós aprendemos de Maria... Ela nem hesita em obedecer a uma simples sugestão de Deus Uma simples sugestão de Deus Como eu havia dito O anjo não pediu para Maria ir visitar Isabel Só deu uma informação Esta informação é uma simples sugestão de Deus E ela sentiu no coração Esse desejo de fazer um bem para Isabel, e ela obedeceu aquela inspiração. Queridos irmãos e irmãs, existem necessidade de todos os tipos ao nosso redor, principalmente as da nossa própria família. Quando estamos cansados, essas necessidades podem ser tão difíceis de ser atendidas, quanto à viagem que Maria fez para visitar a sua prima. Dessa forma, quando apesar de tudo, fazemos o nosso melhor para atender essas necessidades com dedicação, estamos sendo obedientes à vontade de Deus para nós, da mesma forma que Maria foi obediente. Queridos irmãos e irmãs, a história da visitação nos mostra Maria como mãe do mensageiro, como a primeira a levar Cristo aos outros, desde viajar 140 quilômetros difíceis para chegar até Isabel, ainda confusa sobre a sua própria gravidez e os problemas que isso poderia implicar, até rezar o magnífico e se colocar à disposição de sua prima, por três meses, Maria sempre quis fazer em tudo a vontade de Deus, disso podemos aprender que Maria é uma mulher de profunda obediência, por isso nesta noite, celebrando este fato que não é um, uma lenda, mas é um fato verdadeiro, da visita de Nossa Senhora a sua prima Isabel, que Nossa Senhora então interceda por nós para que possamos como ela fazer o mesmo caminho de santidade. E o que que é pedido para nós hoje para fazer essa experiência de santidade? Servir o irmão, estar à disposição do irmão, colocar sempre o outro em primeiro lugar na minha vida, colocar o outro como peça fundamental para o meu caminho de santidade. É fácil querer ser santo só rezando. É fácil. Agora ser santo, viver a santidade. Se colocando a serviço do outro é um desafio. Isso é para quem realmente quer viver a vida de santidade. E servir o outro não é só servir aquilo que é fácil. Servir o outro é servir também as dificuldades que existem. Porque nem sempre ajudar o outro é fácil, principalmente o outro quando eu não gosto dele e quando ele não gosta de mim. É assim que fazemos o caminho de santidade. Então que Nossa Senhora nos ajuda, interceda por nós e nos dê um empurrãozinho para sermos como ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, para sempre seja, seja